Olá, pessoal. Hello, everyone. Remember, this next presentation will be in Portuguese. And... Olá, pessoal. Obrigado a todo mundo pela participação. Obrigado quem já está aí conectado. Se tiver algum, alguma dificuldade no som, assim, por favor, vocês dão um toque. Eu estou aqui com o Léo, Léo Borlotti, que já é figurinha carimbada aqui da da comunidade. É, o Léo, ele é entusiasta do Malt, que já trabalha com automação de marketing, dando treinamentos e criando projetos personalizados para negócios que desejam aplicar, aplicar soluções open source em seu marketing. Bem bacana. Agora vamos... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui na Maltcom. Eu sou o Léo Barroti, diretor do Brasil. E vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre um projeto que nós executamos para tornar as tarefas Chrome, principalmente as tarefas relacionadas ao envio de e-mail, mais dinâmicas e mais inteligentes. Isso fez com que o nosso servidor economizasse bastante em processamento, além disso, fez com que as mensagens fossem enviadas de forma mais rápida e com um pouco mais de velocidade no limite de envio. Que o Malte, que às vezes, dependendo da configuração que você faz, ele tem um certo arrasto ali. Mesmo que você tenha banda para poder disparar uma certa quantidade de e-mail, o número de threads do web, do web server acaba segurando um pouco esse envio. Então a gente criou um projeto que multiplicava é, essas threads, né, de alguma maneira, utilizando containers e tal, e fazia com que os envios ficassem mais rápidos. Tá? Eu vou falar com vocês sobre isso hoje. Só que antes de eu começar, deixa eu fazer uma um, um breve apresentação aqui, um breve... É, agradecimento também, que eu acho que vai fazer sentido nessa palestra que eu vou dar hoje. É o agradecimento que eu quero dar, em primeiro lugar, ao pessoal da Portic que é parceiro nosso aqui, é, que através da imagem docker que eles desenvolveram, principalmente a pública, é que a gente conseguiu ter é, um, um certo aparato para poder promover esse, esse projeto que a gente fez. Então a gente baseou esse projeto na, na imagem docker da Portic a imagem pública, que eu acredito seja hoje uma das imagens mais sólidas para quem quer utilizar o Maltic como container. Se você não utiliza essa imagem, eu sugiro você fazer um teste, que você vai ver que ela é bem eficiente. Em segundo lugar, gostaria de agradecer também o Bruno Bruno Vilela que foi o desenvolvedor que atuou comigo nesse projeto. Eu atuei como, como um administrador, um gerente de projeto ali, apontando o que deveria acontecer e, e, e tal. E ele foi quem conseguiu aplicar as soluções para essas questões. tá? Vamos começar agora então explicando qual é a situação que a gente estava enfrentando aqui. É, a gente começou a, a aplicar o Maltic para alguns clientes no nosso servidor. A gente tem um servidor dedicado, né? são é mais de um, mas a maneira que a gente trabalha é um servidor dedicado com mais de um cliente atuando dentro dele. É, a gente começa a popular esses servidores e começa a perceber que é, a quantidade de memória ela sempre é suficiente, a quantidade de processador é sempre suficiente só que acontecia das, das aplicações ficarem lentas, mesmo utilizando pouca memória. Aí a gente percebeu que um gargalo que a gente tinha, por exemplo, na hora de utilizar o MAUTIC, com mais de um Maltic dentro do mesmo servidor, era no, no, na taxa de load average, ou seja, aquele, aquele LA lá que a gente tem quando a gente vai medir a métrica. O LA o que, que é? Ele é a fila de processamento. Então não adianta você ter um processador muito poderoso se as threads do processador, se os núcleos, não são suficientes para pegar todas as tarefas que estão espalhadas. Né? Então isso acontecia uma série de lentidões que a gente, que a gente enfrentava quando o usuário o final, lá, né, o operador do Maltic, estava manuseando a interface. É, começamos a pesquisar e a gente descobriu que é, isso tinha a ver com a quantidade de tarefas que estavam sendo executadas ao mesmo tempo. Para a gente ter uma, um envio de, de, de resposta imediata no Maltic, é, dependendo da quantidade de e-mails, é, que vai se disparar ao mesmo tempo, é uma cron, uma cron não, na verdade assim, uma tarefa pode é, passar por cima da outra. E às vezes acontece, por exemplo, de, quando você coloca em via imediato, de enviar e-mails duplicados. Né? É, nem todos os SMTPs, por exemplo, nesse, nesse servidor que eu estou falando, tem vários clientes, nem todos eles usam SMTP que comunica via API, a maioria usa via SMTP, porta 587 e, e por aí vai. Então você acaba tendo que lidar com várias velocidades de rate né, para receber esses e-mails. É, aí acontecia que a gente tinha que usar e-mail de fila. Usando e-mail de fila, para tornar o envio mais rápido, a gente tinha que colocar uma cron com um espaço mais curto é, para poder gerar. Só que isso aí fazia com que, imagine um servidor onde tenha 20 é, instalações do Maltic rodando ao mesmo tempo. Todas elas em produção, o pessoal trabalhando mesmo, e todas elas a cada 2, 3 minutos é, executando a tarefa cron e às vezes usando mais de uma ao mesmo tempo. Fazia o LA subir lá em cima, né? E não era eficiente, porque o que, que acontecia? Vou falar isso depois sobre o Swift Mailer, mas quando você, por exemplo, roda, em vez de usar a Chrome oficial do Mautic, que é aquela e-mail send. Você roda a Cron direto do, do serviço de, de envio, que é o Swift Mailer, você consegue rodar duas ou três tarefas ao mesmo tempo. Assim, mais, mais que duas, né? mas a gente costuma colocar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. Quando começava a enviar, é, como estava na Cron, vinha, passava um tempo, ele colocava outra tarefa. Aí passava um tempo e colocava mais uma tarefa em cima. Isso fazia com que o, o, o send rate lá, que é a quantidade que o, o SMTP aceita receber por segundo, por minuto, isso subia muito ele cortava a conexão e ficava mais lento. Então, era um outro problema que a gente estava percebendo que a gente tinha. E acontecia também no caso, por exemplo, se a gente colocasse uma tarefa só, é, da velocidade ser muito curta. Então, a gente tinha três questões. Né? O envio não estava sendo imediato, assim que, que a pessoa pedia para o Maltec enviar o e-mail. É, o envio não estava sendo com vazão suficiente, ou seja, quando saía, assim, saía poucas atividades né, ou, ou poucas tarefas, quando rodava uma vez só com o e-mail send, por exemplo, ou em terceiro você tinha um encavalamento, né, uma cron subindo em cima da outra e fazia com que o send rate subisse muito e o SNTP cortasse a conexão com a gente. Então a gente tinha essas três questões para resolver. Aí, quando eu consegui diagnosticar esse problema, o que, que eu fiz? Eu lancei essa questão lá no nosso grupo né, de, de, de usuários do Mautic e o Bruno Vilela apareceu com uma ideia bem bacana, porque assim, a princípio eu queria criar, pensei em criar um script, um shell script mesmo, para poder trabalhar isso aí. Só que ele deu a ideia de fazer um script em Python. Por quê? Porque o Python a gente teria como fazer, usar o socket do Docker para fazer leituras dentro do próprio container. É, uma coisa importante desse, desse projeto é o que você tem que usar container para ele funcionar porque o container vai te dar algumas características que você não vai encontrar talvez em outras aplicações. A primeira delas é, é a similaridade que você vai encontrar se você usar a mesma imagem na estrutura de pastas e de, de conteúdo dentro de cada aplicação que está rodando. Então você sabe exatamente o que está em cada uma delas porque você sabe que, qual é a imagem que está usando. Né? A segunda coisa é que você tem facilidade de ter é, canais via o socket que vão te trazer informações de forma mais simplificada, sem ter que fazer muita, muita, muito crawling, muita, muita escavação para poder pegar o que você está precisando. Tá? Então o doc, ele acaba retornando isso. É, e o que, que a gente faz basicamente? A gente tem que olhar é, dentro da pasta spool, né? quando você coloca para enviar em fila, você consegue, ele gera uma pasta spool e coloca os e-mails dentro da pasta Pool antes de disparar, né? Então imagina assim, você está lá, você mandou gerar um e-mail no malte que você mandou enviar, ele passa aquela barrinha, aquele processo todo ali é só de criar os arquivos dos e-mails e alimentar a pasta spool. Depois, quando está na pasta spool, quando executa a Chrome de envio de e-mail, né? Seja o e-mail send, seja o Swift mailer você vai, ele começa a pegar os arquivos que estão naquela Passes Pool e entregar lá para o SMTP, Aí, isso que é, o, é o, de fato o processo de entrega do que para o SMTP fazer, realizar o envio lá, né? entregar nas caixas de e-mail. É, qual que é a questão em cima disso? Por exemplo, o, quando você roda a Chrome é, do Maltic e-mail send, ele tem uma, uma macro ali dentro ali, que são uma sequência de atividades, que sequência seria essa? Não é exatamente essa, mas ela funciona mais ou menos assim. Você executou a, a tarefa. primeira tarefa que o Maltic faz é verificar se existe já alguma tarefa de envio de e-mail em execução. Ah, não existe? Ele passa para a próxima. Verificar se existe e mails se, se, a, se a, a configuração do Maltic está com o um envio de mensagens é, em fila, para ver se tem a Passes Pool. Ah, ok, tem a Passes Pool. Terceira atividade, verificar se tem arquivo na Passes Pool. Tá? tendo arquivo na pasta Spool, aí ele executa o comando lá para o SwiftMailer fazer essas execuções. Só que existe uma outra solução é, dentro do Maltic mesmo, que em vez de você executar o Maltic é, E-mail Send, você executar direto o SwiftMailer e Spool Send. Que, qual a diferença dos dois? No Maltic E-mail Send, lembra que a primeira atividade dele é verificar se tem alguma tarefa em execução. Se já houver, ele não executa novamente o restante das tarefas. Mas, se você executar direto o Swift mail Send, ele vai executar quantas vezes você chamar. Então, por exemplo, no outro email, Maltic E-mail Send se executa uma vez, é, você pode ver, por exemplo, quem acompanha ali a métrica quando está enviando e-mail, você vê que a memória sobe 20%, o processador sobe um pouquinho mais quando está disparando. Fica muito serviço ocioso, né? muito recurso ocioso sem usar. Mesmo você tendo. Por quê? Porque a limitação ali de uma tarefa dessas, uma tarefa em execução, ela vai ter um limite de threads para poder processar. Se você usa, por exemplo, o, Malt, o Swift Mail Expulsend e roda ali uma, duas, três, quatro tarefas ao mesmo tempo, ele vai executar com quatro vezes a velocidade a mesma questão, porque ele não vai parar por causa da, da análise lá do Maltic Mail Sender. Qual é o problema disso? É, três, quatro tarefas, você talvez vá ultrapassar é o limite de aceitação. Por exemplo, quem tem conta no Amazon SS, que tem aquela conta padrão de 14 e meio por segundo. Né? Se você roda duas tarefas, você fica na média ali de 10 a 8 e meio por segundo. Se roda três, você vai para 16 e 7. Então, ele, provavelmente a sua conexão vai ser quebrada. Aí vai matar todas as três threads você vai ter que esperar a Chrome rodar de novo para ela começar a enviar. Então, se você coloca usa o SwiftMailer na Chrome, Acontece o que? Ele executa a primeira, dois minutos depois, não sei, tem o intervalo que você colocou, ele vai executar uma segunda, é, seis minutos depois ele vai executar uma terceira. Nessa terceira, quando ela sobe, ela quebra todas as outras. Porque o, o a Amazon retorna lá no log e você vê, é, você excedeu o seu limite de envio. Então você não vai conseguir enviar mais. Tá? Então beleza, a gente tinha esse problema, a gente tinha que controlar então a quantidade de tarefas também que ia ser executada, certo? Então além de ter que ter mais tarefas, a gente controlar mais tarefas, também o limite da quantidade de tarefa tinha que ser controlada, senão a gente ia estourar esse limite. Deu exemplo do Amazon do SS, mas tem outros também, tem, cada um tem o seu próprio limite. Você vai ter que descobrir no SMTP que você usa, qual é esse limite que ele vai ter de negociação. Tá? Às vezes é um limite que bloqueia, mas pode ser um limite que retarda. Quando você começa a mandar muito e-mail, ele, ele te coloca em segundo plano ali e tudo fica muito lento. Inclusive, essa dica aí do Swift Mail é graças ao Luiz da PowerTech lá que, que esclareceu isso muito bem. Assim. Ele, nem, nem, ele nem percebeu o que estava fazendo, mas ele deu a luz para a gente conseguir achar uma solução para esse projeto. É, aí o que, que acontece? Voltamos à história de como vamos desenvolver isso então. O é, que, que a gente fez? A gente criou um esquema mais ou menos igual a esse que eu vou te mostrar aqui agora. Que é o seguinte: é, a gente tinha lá um, um vamos chamar de bot. Né, vigiando, escutando todas as pastas Spool, porque a gente tinha uma lista de containers que ele deveria escutar e nessa pasta Spool, ele deveria é, ver, assim, ficar escutando se havia ou não algum arquivo na pasta Spool Spool default, né, geralmente é a pasta full que tem lá se houvesse algum arquivo ali na pasta Spool, a ação imediata dele era gerar uma task uma task no caso é executar uma vez a tarefa switch mailer Spool send para aquele container tá? Então, não vai, não vai executar para qualquer container, para aquele container específico, ele dá um docker exec lá dentro e a, aquele container vai receber uma tarefa. Passa 30 segundos, ele vai contar quantos e-mails ainda restam dentro da pasta Spool. Contando quantos e-mails que ainda restam, ele vai calcular o número do lote, né, que a gente também tem nessa configuração, o, o, N, o N lote lá, que é o tamanho do lote que ele deve definir, então ele pega, por exemplo, se o lote é 500 e você tem 3.000 e-mails para enviar, ele deveria executar até 6 tarefas Chrome, 6 tarefas com aquela que está rodando. Ou seja, 3.000 dividido por 500 dá 6. Então, é aquela que está rodando mais 5, né, no caso. Então, ele executaria seis tarefas. Só que se ele executar 6 tarefas, como eu falei do, do, do Send Rate, ele acabar extrapolando, então o SMTP ia cortar a conexão. O que, que a gente fez? Tem um limite ali de tarefas. Você pode, mesmo que você tenha... Um, um, um número de lote aqui dividido pelo, pelo valor de quantidade de e-mail. demais você tem o um limite de tantos tarefas você pode executar para cada container. Inclusive a gente definiu cada container tendo uma, uma separação diferente. que aí às vezes um container que precisa de mais, a gente deixa com mais um container que precisa de menos a gente consegue controlar. Fazendo isso que ele vai executar até as tarefas. se a tarefa morrer no próximo ciclo ele analisa de novo quantos e-mails tem, se tem, precisa de mais tarefas, ele vai jogar e vai executando assim. No final, se não tiver mais nenhum e-mail, ele roda e mata todas as tarefas e continua fazendo esse ciclo todas as vezes, entendeu? Então o esquema é esse aí, é assim que funciona esse script. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é que ele, exec... ele é em execução, né? como é que acontece de fato. Então vamos olhar aqui agora aqui na nossa máquina para a gente dar uma olhada nele. Né? A gente chamou ele de Dynamic Chrome. É né? um nome que assim, não, não, não, não representa muita coisa, mas a gente achou bonito e deixou colocar. É, vamos dar uma listagem aqui. Ele contém esses poucos arquivos aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o, esse constantes aqui. O que, é que esse constantes faz? É, é um CSV que dá as instruções de como o script deve funcionar. Por exemplo, tem aqui o container name. Ou seja, ele vai procurar pelo nome, então esse container aqui, ele vai, vai ser escutado, se ele está aqui na lista. Se ele não está na lista, ele não escuta. Então tem que estar tá aqui na lista. É, a, segunda, a segunda constante ali vai ser o send limit, que é a quantidade de tarefas que ele pode subir para esse container. No caso aqui são três. Né? É, o css schedule, quer dizer, é o tempo que ele vai levar para fazer a leitura de novo. Ou seja, aqui ele vai, vai, como eu falei, a primeira tarefa dele é o quê? Isso, viu algum arquivo lá? Dispara uma tarefa do, de, de envio de e-mail e aguarda um tempo. Esse tempo é o quê? Para as coisas se desenrolar, de repente é pouco e-mail, você não precisa subir uma segunda tarefa. Então, conta ali, deu 30 segundos, se tiver e-mail ainda, ele sobe mais as tarefas de acordo com o limite aqui e o lote, né? que tem aqui o lote limit, que aqui no caso está 500, que é exatamente a a quantidade de... o valor divisor, né? que Ele vai pegar o número total que tem lá e dividir por esse lote limit para saber quantas tarefas ele deveria estar subindo, tá? E no final aqui, a gente tem o comando que vai ser executado. No caso aqui, como a gente tá eu falei da imagem da que ele tem um atalho aqui no Alias, que se você executar a Maltic-spool-send, ele já faz a tarefa cron completa de acordo com... Ou já o, o caminho lá e tal, é bem mais simples. Por isso que eu elogio essa imagem e o Luiz está de parabéns no trabalho dele. Tá? É, aqui embaixo, o aqui, que, que eu coloquei? Ó. Esse Mautic Blind foi um efeito colateral que a gente teve. O que, que acontece? Eu, não vou, não, eu vou falar sobre ele depois. Vamos, vamos trabalhar aqui, que quando a gente começar a testar, vocês vão entender como é que funciona esse Mautic Blind. É, deixa eu fechar aqui. Eu vou executar aqui agora o arquivo, só para a gente ver ele rodando. Ó. Então roda ali o Python Container.py, ele vai executar. No caso que eu estou executando manualmente, mas ele vai no No né? NoHup ele fica rodando em background, é, eu coloco já uma cron lá no reboot da máquina, que ele reiniciou a máquina ele já tá tá? e já está funcionando. E o que ele faz? Ele lê esse CSV aqui e joga para dentro da tarefa e começa a pesquisar. Tá vendo? O que ele está fazendo aqui? Ele está falando ó, todas essas tarefas aqui são as tarefas que, eu, que você me deu. É, agora nesse momento só tem esse container aqui ó o multi test Labolot com br é o único que está ativo que os outros estão desativos que eu vou mostrar para você depois funcionando mas ele está dando aqui a resposta que ó zero no nspool isso faz com que faz com que a gente consiga ter muito menos tarefa por exemplo ó. Ele, não, ele não vai executar aqui em momento algum é, a tarefa de de spool send, de email send, é né, nada disso eu reduzi, em cada container desse aí, pelo menos umas 4 ou 5 vezes que ela roda por, por, por cada 10 minutos. E agora imagina como eu falando, a minha questão era que eu tinha 20, 20 containers ou mais em uma máquina. Quanto a gente estava consumindo e atrapalhando processamentos de outras coisas que precisavam ser mais em tempo real ali. Ok? Então não está rodando nada aqui. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar isso aqui em atividade. Então vamos olhar aqui no que agora como a gente vai ver ele funcionando. Eu tenho aqui dois segmentos, né? Esse aqui é onde tem todos os e-mails esse aqui é onde tem 100 deles. É, a gente vai usar aqui, para demonstração, o meio MailHog, né? Que é aquele CMTP que acaba recebendo aqui os dados, é, né? Como se fosse uma caixa de, de entrada aqui que recebe tudo. É, vamos puxar aqui o meio MailHog de um lado e o Mautic do outro. E vou dar aqui um... Esse aqui, vou dar um teste zero. Ou seja, vou botar para disparar, né? Vou fazer isso e vou voltar lá para outra tela para a gente ver o processo. Então, eu mandei disparar aqui e vou vir para cá. Ó, aqui ele encontrou, tá vendo? Ó, já falou que tinha 25 no n quer dizer, a primeira rodada dele ele já encontrou e subiu uma task. Aí essa task enviou esse, esse tanto que estava aqui. Ó. Já foi, na verdade, do 100, né? Porque ela já rodou e já disparou. Então foi bem mais rápido, certo? Isso é o que tem que acontecer. A pessoa colocou o e-mail lá para disparar e ele já vai imediatamente de enviar. Então, ok, ó, isso aqui resolvemos conseguimos resolver. Você viu aqui pelo, pelo, pelo log, né? Que ele estava rodando aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais para aumentar. Ó, aí ele volta a trabalhar. Aqui ele achou ó, no 25N SPUL, subiu uma, uma task mas agora já voltou para zero, não tem mais nada para trabalhar ali. Vamos fazer uma outra coisa agora aqui, esse aqui vai ser interessante. É, eu vou, Se eu subir aqui agora esse e-mail, ele vai, vai disparar da mesma maneira aqui para todo mundo vai, e vai subir o um número de testes que está que marcando, no caso aqui, o limite do level aqui é 3. Eu vou pegar aqueles containers agora, que estavam como container blind, esses aqui, o multi Blind. O que, que é esse multi Blind? O Maltic blind no caso, é um Maltic que vai usar os mesmos arquivos que o Maltic, aquele Maltic que está rodando, o Léo. vai usar o mesmo banco de dados, porém, ele não tem Chrome e não tem interface. Ou seja, ele não tem uma saída para a porta 80. Ele só tem ali a aplicação rodando, sem tarefa Chrome nenhuma, né, que eu separei. Ele não tem tarefa Chrome, mas ele está usando os mesmos arquivos do outro. O que, que vai acontecer? Ele está compartilhando a Passes Compartilhando a Passes Pool, a passes pool é, quando eu ativar ele aqui, o nosso Script vai ler que na Passespool desses outros containers também tem tarefas. O que, que ele vai fazer? Vai rodar a tarefa para cada um deles e a gente vai ver a velocidade que esses e-mails vão chegar aqui. Tá, vamos fechar aqui que a gente vai dar uma olhada. Deixa eu limpar aqui. Para a gente ver isso acontecendo. Você viu que foi bem rápido, né? Esses 100 mesmo esse mas 100 meses é muito pouco. Agora eu vou pegar então esses containers que estavam parados e vou ativá-los. Né? Como disse, eles compartilham o quê? A raiz do que os arquivos do Maltic são compartilhados com o Maltic Test. Só que a pasta Spool é compartilhada, mas a pasta cron não. Então a pasta cron deles está como se não tivesse nada, eles não vão executar nada. Eles podem ficar ativos, eles nunca vão executar nenhuma tarefa de campanha, né? nada disso. Só vão ficar ali para usar como é, uma espécie de... De engine, de engine, a gente vai usar só o motor de envio deles, só o SwiftMailer, não vai usar mais nenhuma tarefa deles, é, aqui o que, que eu vou fazer, eu vou parar ele aqui, né, vou dar um controle C aqui para ele parar, e vou executar de novo, executando agora, ele já encontrou os outros Maltes, tá vendo, ó, todos os outros três. então ele vai, faz um load aqui, e vai tá vendo aqui que não existe nada no Spool, agora que vai ser legal, porque eu vou pegar para enviar agora só aqui nesse Maltic, então vou mandar disparar aqui agora, é, vamos rodar, deixa disparando e vem para cá agora, olha o que, que vai acontecer, olha já encontrou 201, 300, 200 em um, 300 no Léo 200 no outro, o que, que ele fez? Subiu uma tarefa para cada um, então a gente vai ver a velocidade aqui aumentando. 300 foi quando ele leu na primeira lida, né? que os e-mails não estão lá ainda, estão sendo gerados ainda. Mas aí ele vai começar agora ó, a ler, ó, os, achou zero por enquanto, porque já disparou aqueles lá, já tinha lido. Mas agora achou, ó, no 3 também achou, 700, no, 2, no 1 também achou. E vai começar a disparar as tarefas. É que aqui está talento tá que está desincronizado. Não, agora começou. Então, esse número aqui, ele vai começar a subir. O que, que a gente vai ver aqui na Htop? Se eu puxar o Python aqui, ele está tá rodando o nosso script. Aqui, no caso, aqui ele está rodando agora o quê? Três tarefas desse aqui. Só que não está sincronizando. Acho que está mais rápido do que ele tá... deveria aguentar aqui. Deixa eu dar um F5 para ver se volta. Olha lá, aqui ele continua analisando e aqui ele está movimentando a quantidade de e-mails. O que está acontecendo? Esse, esse servidor é um, esse servidor é outro. Tá? Aqui ele está começando a sincronizar a velocidade, que não está em tempo real. Mas você começa a disparar. E o que está acontecendo? Todos os containers agora estão rodando alguma tarefa. Deixa eu entrar aqui para a gente ver nesse daqui o que está acontecendo. Você vai ver que aqui ele tem, Ó, quantas tarefas rodando né, do Mautic, rodar aqui, Mautic Expulsend, tá vendo? Ele mata três 3, chegou, chegou na quantidade de e-mail que tava ali, ele vai matando, mas vai subindo de novo a partir do momento que ele vai executando de novo. E o que que é interessante aqui? Agora, lembra aquele problema que eu falei que a gente tem uma máquina, às vezes a gente manda e ele fica com recurso obsoleto, agora ele vai usando o máximo da máquina porque tem muita atividade acontecendo, se a gente vem por aqui, ó, a gente vai ver que ele está sempre jogando a máquina lá para cima usando o máximo que ele pode usar, e aqui do outro lado, ah sabe o que está vendo aqui gente, aí, aí tem a ver com o controle, Cara, vou ajustar aqui agora que vocês vão ver o que, que vai acontecer, Botei muita tarefa, o número de threads do Apache acaba sendo superada e ele acaba quebrando essas tarefas. Então você tem que... lembra sobre isso que tem que ter o um limite? Tem a ver com isso aqui também. Vou botar para executar de novo aqui e a gente vai acompanhando. Ó, e ele continua aqui, contando o número de e-mails. De aqui já terminou, vamos ver. Aqui ainda está gerando ainda os e-mails... Finalizando agora, né, ele faz as últimas contagens dos e-mails, ele passa refazendo isso aqui e assim que tiver concluído ele para de com as atividades. No caso aqui, está sendo falta de recurso mesmo, mas por outro lado, você, se você olha assim, ah, mas não está funcionando, tá? verdade é o contrário. É, no Malte, que é original, a gente não consegue explorar todos os recursos da máquina. Tá? Nesse caso aqui, quanto mais recursos você tiver, maior vai ser o desempenho. Eu estou dando um exemplo para você aqui, por exemplo, uma máquina de um core com 1GB um de memória rodando 4 containers, cada um deles com pelo menos 3 tarefas é, de acordo com o número de e-mails. Tá? Tanto é que o meio ROG aqui está até pesado, não está conseguindo nem me retornar o que está acontecendo. É, então, resumindo agora como é que isso funciona. Você tem lá os containers, ele, o script vai rodando a cada 5 segundos, lendo o, o, o, a pasta spool de cada container. Se tiver um, um arquivo ali, ele vai enviar imediato, então quer dizer que o nosso gap aí do, do, do pedido de envio até o envio de fato, lá no Maltic, é de 5 segundos. Então fazendo isso aqui, ele vai em 5 segundos disparar a mensagem. Segunda coisa, vai enviar no máximo de, de desempenho que ele tenha, que agora acabou, ele conseguiu mostrar. Né? Mas coloca aí, por exemplo, quanto tempo a sua máquina leva para enviar 6 mil e-mails? Já parou para contar isso aí? É uma máquina desse tamanho, de 1 um GB de memória e um código de processador. Então você viu aqui que há trancos e Barrango a bicha está sofrendo aqui, que o processador vai lá em cima, mas cumpriu a tarefa, entendeu? Aí agora ele deve estar tá aqui limpando, o, o, o, como é que fala? limpando as tarefas para poder concluir. Deve ter dado algum problema aqui, porque o servidor reiniciou aqui no meio do caminho aqui, eu acho que o vídeo também cortou. É, então deve ter dado algum pau nesses 10 e-mails, vou dar uma limpeza, porque assim, é, é um projeto que é um protótipo, né? antes de qualquer coisa, devia ter falado isso no início, né a gente está usando ele, tem funcionado muito bem, porque a máquina que a gente usa ela é bem maior, então imagina assim, quando um cliente está, tá... até estou um erro aqui, ó vou dar uma olhada, deixa eu parar ele aqui, é, quando um cliente, por exemplo, está enviando um e-mail, nem todos estão enviando um e-mail no mesmo tempo, né? Só que, quando ele consegue controlar ali o número de e-mails que ele vai disparar, o cliente envia de imediato, né? é, ele vai usar toda a máquina para disparar os e-mails dele, Então, de acordo com o limite que ele tem. Né? Então, por exemplo, se o cara tem um limite aí de 50, mil, 50 e-mails por segundo, ou 100 e-mails por segundo na Amazon SES, ele vai subir aí pelo menos um container original, mais dois containers blind, ali, dois containers cegos, e vai rodar umas três tarefas em cada um, quatro tarefas. Que aí ele vai chegar o quê? Próximo ou até... Tem até que controlar para ele não superar esses 100 e por segundo. Entendeu? Que é o grande problema que muita gente hoje que quer usar o Maltic com grandes aplicações, é sofre no limite de, do, do, do número de e-mails. Então você vai ter esses containers que eles vão ficar dormindo ali e só vão ser chamados é, para rodar o motor ali do SwiftMailer para disparar os e-mails. Entendeu? É, a gente está em desenvolvimento... Mas é um projeto assim que está bem promissor, a gente gostou muito do resultado. Hoje é legal você ver o cliente, por exemplo, a máquina que a gente tinha, ficava com um load, assim, uma máquina de 8 núcleos, ficava com load de 10, 11, às vezes, a gente caiu para 6, 5, só de mudar isso aqui. Só de mudar isso aqui já facilitou muita coisa, porque a tarefa reduziu bastante. Por exemplo, você pega um cliente que ele tem um envio aí de 30 mil e-mails, ele vai limitar a quantidade de tasks, né? não vai encavalar uma cron a outra. Vai enviar mais rápido, por quê? Porque não vai haver interrupção. interrupção. É, que a pior interrupção, por exemplo, na cron, é que se quebrar ali uma tarefa, leva um minuto a cada vez que quebra para você recomeçar e pegar velocidade. Então imagina que se você a cada três minutos quebra, um, fica um minuto, você vai perder um quarto do tempo de envio. Fora que se você não fizer isso, se você usar uma tarefa só, o seu limite de envio fica muito baixo. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Dynamic Chrome. Dynamic Chrome é um projeto que a gente está desenvolvendo para poder acelerar esse processo. O nosso problema ele acabou resolvendo, sabe? Mas a gente acredita que dá para aprimorar um pouco mais ainda, para deixar um pouco mais inteligente. Né? É... Eu acredito também que isso pode ser uma saída para quem tem, por exemplo, trabalha com hospedagem de malte, que tô precisa... Trabalhar com muitos Maltics no mesmo servidor, ele pode gerenciar isso aqui. Talvez a gente possa criar uma solução para gerenciar até outras tarefas também, né? É, que, que precisem desse tipo de, de ação para que elas não fiquem sendo executadas é, de forma, ou seja, assim, nesse sem trabalho, né? Aí criando mais processos e, e consumindo ali o que a gente tem de recurso. Tá. Espero que esse projeto inspire vocês a desenvolver. Estou é, aberto para qualquer sugestão, qualquer dica que vocês possam dar. Tá? A gente é, é, ainda é iniciante nisso tudo, a gente ainda está aprendendo. É, gosto muito de compartilhar informações. Esse ainda não é um projeto que a gente vai compartilhar com ninguém, porque a gente acredita que ainda tem algo ali para ser trabalhado. Mas que ele sirva para você ter ideias em cima dele né? e como você consegue criar coisas semelhantes para evoluir, principalmente nessas questões que é o Malte, que quando tem muitos recursos, quando tem muitos envios, ou quando precisa de reações mais imediatas, por exemplo. O legal aqui é que a gente manda o um e-mail lá pelo, pelo formulário, é instantâneo agora, a não tem que esperar mais aquela tarefa para usar. Os clientes gostam muito, tá? Então, sugiro para quem atende os outros, pensar numa solução semelhante a essa, ok? Então, eu encerro aqui, deixando aqui o meu e-mail, quem quiser bater um papo, mandar uma mensagem ou qualquer coisa assim, estou é, sempre aberto a, a, a conversas, certo? Então essa foi a palestra sobre o Dynamic Chrome, aqui é o Léo Borlotti, me despeço de vocês, continuem na, na Malticom, aproveitem as outras palestras e tenham um ótimo dia, até mais e tchau! Olá pessoal, voltamos aqui, após a palestra cheia de conteúdo do Léo, do agradecer o Léo pela palestra, trazer o conteúdo e ter desbravado aí o, o mundo do Maltic. Eu vou enquanto a gente está falando aqui, deixa eu colocar o Léo aqui. Deixa eu ver se consigo colocar o Léo aqui. Opa! Ah, agora eu estou vindo. Legal. Ah, beleza. Obrigado, Léo, pela participação mais uma vez, sempre atuante aí na comunidade. É um prazer, cara. Prazer. Eu queria muito participar, assim, a gente Pegou o projeto legal que a gente está trabalhando agora e trouxe para mostrar para o pessoal para servir de inspiração, para mostrar que assim tem muita coisa legal que está sendo feita, que não é, não é mostrada, mas que a gente consegue é, evoluir muito ainda em uma cerveza. Show de bola. Deixa eu abrir aqui a as perguntas. Deixa eu ver se tivemos alguma pergunta. E quem tiver alguma pergunta, por favor, mande a pergunta aqui para gente. Deixa eu ver se... Deixa eu colocar o link aqui das perguntas. Perguntas? Deixa eu ver se tiver alguma pergunta. E quem tiver alguma pergunta... Está sendo seu se som aí. a aí. pergunta aqui para a gente. Deixa eu ver se... Deixa eu colocar o link aqui das perguntas. perguntas. Deixa eu ver já tiver Tem uma pergunta aqui, Léo, que é, eu acho que você comentou, mas eu também não, não lembro. Não. Ele perguntou em qual máquina que você rodou esse script. Esse aí da, da demonstração é um daquele DigitalOcean, aquele pequenininho mesmo de 5 dólares, que é um GB de memória e um core de processador. Show de bola. É. Deixa eu abrir aqui de novo. Hum. É. Inclusive, a, a ideia é exatamente assim. assim com a máquina pequena, você, você já tem resultado. Com a maior, você acaba trabalhando com mais folga, né? É, você, você ganha desempenho sem ter que colocar a onde de todo mundo curta para poder todo mundo enviar rápido, é, e economiza a máquina e deixa todo mundo livre para usar a computação no operacional ali na, na interface. Bacana, show de bola. E tem uma pergunta aqui, se, se você já tem uma previsão de quando vai disponibilizar esse script? Então, a gente está testando agora, a gente começou a ver assim, é, quando a gente bota para rodar mesmo, a gente começa a descobrir os erros, né? É, às vezes acontece, por exemplo, quando você usa mais de um container é, e coloca para rodar, é, as duas, duas dois SwiftMails tenta pegar o mesmo arquivo e acaba um dos dois enviando, ele fica ali, de alguma maneira do e-mail, a gente está tentando achar uma solução para isso aí, entendeu? E achar também algumas soluções para melhorar, a, como é que fala assim, dinamismo, por exemplo. Às vezes você, você sobe um container novo, aí você tem que ir lá no, no CSV e editar aquilo. A gente está querendo criar algum, algum outro script que já leia o nome da imagem do container que subiu e já inclui ele lá no, no set padrão. Aí, se for um container que precisa de uma configuração personalizada, aí você vai ter que editar. Mas ele já, já, já quer deixar isso já automático também. Aí, quando a gente chega nesse ponto, acho que dá para ser legal. E é um projeto assim cara que a gente está gostando tanto que a ideia não é nem é que ele seja comercial, não. É mais para ser um projeto assim, aberto também para o pessoal contribuir. Acho que vale, vale a pena. Assim. Show. Show de bola. Bem, aqui não tem mais nenhuma pergunta, Léo. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Agradecer você pelo seu tempo, de ter construído... Conteúdo tão rico aí, cheio de coisa técnica. É, e, e avisar o pessoal que ainda tem mais duas, duas palestras nessa, nesse track aqui. É, vai começar umas 5 e umas 18. Agradecer mais uma vez o Léo. e Ah, chegou mais uma aqui. ó. Parou. Para otimizar o envio dos e-mails, eu poderia substituir o Malti que sende por Swift Mailer? Poderia falar um pouco mais? É, é que acontece, assim, é, no... no... Mário. O Framework, o, o, o, o Symfony, ele tem um, uma biblioteca que faz esse serviço de comunicação com a SMTP, que é a biblioteca do Swift Mailer. Né? É como se fosse um serviço que roda por baixo ali, que ele comunica. Aquela tarefa do Maltic que meio sende, ela chama o shift e dentro dela, só que ela faz aquele tratamento antes, que eu, eu acabei falando na palestra. Ele verifica para isso que tem rodando. É uma questão até de segurança, porque às vezes você já tem rodando, você não quer rodar uma por cima, é, a máquina não está configurada para isso, não foi planejado para isso daí. Aí quando você muda, é, se você souber fazer essa configuração, vai tudo funcionar. É por isso que eu estava citando a imagem de vocês, Rodrigo. Por que, que ela é legal? Porque o já deixou isso pronto. Então, quem quer usar esse recurso, eu aconselho que comece por aí. Vai brigar é pro Docker DOC e a migra lá para a imagem da Party. Entendeu? Legal. Já, então, vai ter mais resultado. E, e vai funcionar. Né? Agora, só trocar assim, você tem algumas coisas que você tem que ajustar antes. Senão pode, pode piorar. Show de bola. É isso aí. O Mário, respondendo ao Mário. É... Bacana, pessoal. Eu, caso não tenha mais nenhuma pergunta, nenhuma apareça. Eu quero agradecer a presença do Léo, a presença de todos. E fiquem conectados aí que ainda tem mais duas palestras nesse track e mais outras aí em outros canais. Obrigadão, Léo. Valeu, Deus. Até mais. Até mais, tchau, tchau.